Fala, galerinha do YouTube, eu sou o professor Vitor Mardoc e estou aqui na Produtora Reis para gravar super dicas de física para ti, para o canal Bioexplica. Então, segue, curte, compartilhe e marca os amigos, tudo bem? Hoje, a gente vai falar da relação entre o formato e o comportamento de lentes esféricas. Bom, preste atenção. As lentes esféricas elas podem ser classificadas de acordo com dois parâmetros, em relação ao formato e ao comportamento. Em relação ao comportamento, as lentes esféricas podem ser convergentes ou divergentes. Em relação ao formato, as minhas lentes podem ser de borda fina ou borda grossa. Eu vou te mostrar hoje que existe uma relação entre o comportamento de uma lente e o formato dela. Mas isso vai depender do material que ela é feita. Vem cá. As minhas lentes de bordo fino são essas aqui, ó. Biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. As minhas lentes de borda grossa são Bicôncava, plano côncava e côncava conve convexo côncava, perdão. Olha lá, como eu te falei, o comportamento e o formato vão estar interligados, mas isso vai depender do material que a lente é feita. E aí a gente vai montar uma tabelinha com o seguinte, aqui ó, N do meio maior que o N da lente, lembra que o N é o índice de refração. Então aqui é quando o índice de refração do meio for maior que o da lente. Por exemplo, imagine que eu sou um artesão que trabalha com peças de vidro. Eu construí uma peça de vidro e dentro dessa peça de vidro ficou uma bolha de ar. E essa bolha de ar tinha o formato de uma lente biconvexa. Olha, então eu tenho uma lente que é formada de ar e essa lente está imersa em vidro. O meio que circula ela é o vidro. Então, nesse caso, o índice de refração do meio é maior que o da lente. Mas esse caso não é tão comum. O caso mais comum é esse aqui o índice de refração da lente ser maior que o índice de refração do meio. Por exemplo, o meu óculos. A lente dele é feita de vidro e está imersa no ar, tudo bem? Olha, quando eu tiver esse caso mais comum, ou seja, o índice de refração da lente maior que o do meio, as minhas lentes de borda fina serão convergentes e as minhas lentes de borda grossa serão divergentes. Então não esquece. Para o caso mais comum, as minhas lentes de bordo fino são convergentes e as lentes de bordo grosso são divergentes. Agora, se eu tiver a exceção, se eu tiver um exemplo como aquele que eu dei no início, de um artesão mexendo com uma peça de vidro, eu vou ter o seguinte, as lentes de bordo fino serão divergentes e as de bordo grosso vão ser convergentes. Então, quando você escutar alguém falando que sempre as lentes de bordo fino são convergentes, cuidado! Normalmente as de borda fina são convergentes, mas elas podem sim funcionar como lentes divergentes. Fica atento a esse detalhe. Essas dicas você só tem aqui no Bioexplica. Então bate o um print da tela e fica ligado, porque de onde saiu essas dicas, vão sair outras. Te espero na plataforma Bioexplica.